Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Vamos começar então com as americanas do Rua da Praia Shopping, no centro aqui de Porto Alegre. Da última vez que eu estive lá, o setor estava reduzido, mas ainda tinha vários filmes. A minha esperança era encontrar algum box, alguma coisa esquecida nas gavetas, então eu fui direto para o fundo, onde costumava ser o setor de filmes. Para minha surpresa, o setor já era, agora tem brinquedos e eletrodomésticos no lugar. Música Perto do caixa, apenas livros mesmo. Então resolvi seguir para as americanas da rua Andradas, também no centro. Lá o setor estava no terceiro andar, mas agora voltou para o segundo, como era antigamente. Só que agora muito reduzido. Como de praxe, a organização nunca foi característica desse setor, mas dessa vez extrapolaram no descaso. Os filmes eram praticamente aqueles encalhes de estoque, aqueles títulos que sempre estão lá nas gôndolas, nas prateleiras e ninguém quer. Alguns filmes em Blu-ray foram encontrados. Mas os preços não eram como esses em São Paulo e em alguns outros estados. Não tinha nenhum Blu-ray por R$ 4,99. Os Blu-rays estavam por 14,99 e os boxes de séries por R$ 19,99. Os musicais eram R$ 4,99, tanto CD quanto DVD. Os filmes em DVD em geral estavam por R$ 7,99. Setor, agora se resume apenas nessa gôndola. A próxima parada foi nas americanas da Doutor Flores, que acredito não ser muito visada. E já encontrei lá muitos filmes que não tinham nas outras. Fui direto no segundo andar, bem ao fundo, para ver o que tinha em Blu-ray. E os preços são os mesmos praticados da anterior. Nada de Blu-ray barato nada de steelbook por 20 reais e muito menos aquele box da disney por 99 só mais do mesmo algumas coisas de musicais boa quantidade de cds e claro hora de ver os tesouros das gavetas Encontrei as edições em DVD light, mas particularmente não curto muito esse tipo de edição, por mais que tenha até alguns títulos que eu nunca vi no estojo padrão antes. Nessa última algumas coisas de musicais e CDs, tudo por R$ 4,99 unidade. Aqui tem alguns títulos em DVD light, eu queria esse aqui do Indochina, mas eu queria num no estojo normal. O funcionário indicou que tinham mais filmes do térreo. Ao descer escadas, um super balai com as ofertas. A grande maioria já tem na coleção. Ou são alguns títulos que nem me interessam, mas é o que a casa oferecia no momento. parada foi no shopping João Pessoa lá tava a sessão de filmes do fundo da loja, quem sabe o steelbook do Coringa não estivesse me esperando pelos 20 reais que o pessoal afirmou ter conseguido ou o box dos 25 sucessos da Disney por 99 reais, ou até mesmo o quarto filme do Anaconda para completar a minha coleção só que tinha pouca coisa e pra variar aquele mesmo encalho de estoque de sempre filmes que já estão até Imaculados da prateleira, milhares deles. Os poucos tiros em Blu-ray eu já tinha, então minha última esperança era as Americanas da Azenha, onde sempre encontrei mais variedade. Lá tinha vários boxes e filmes em Blu-ray individuais. Até estranhei ao ver uma gôndola no meio do corredor do térreo, mas resolvi dar uma olhadinha para ver o que tinha ali, só para dar aquele aperitivo para depois ir para o prato principal lá no segundo andar. deserto do que nunca, tudo quase vazio, poucos boxes e quase nada em blu-ray, apenas uma gaveta estava aberta e o resto tudo estava chaveada, aí eu me pergunto, será que estariam lá os grandes achados? Então eu vou mostrar os DVDs que eu comprei. Eu comprei alguns DVDs e dois CDs. Vamos começar por esse aqui, que inclusive eu já tenho na minha coleção um outro da, dessa coleção, que são cinco filmes. Eu deixei aqui em cima no card, para vocês darem uma olhada, que eu tenho já um na minha coleção. E esse daqui eu paguei uh, R$ 7,99, como está marcado uh, aqui na capa. Eu vou abrir para vocês, para vocês darem uma olhada. É, por dentro do disco como é que, como é, que é essa edição aqui? É, foi lançado pela Play Art e eu acho muito legal essas capinhas que tem essas esses aplicações em purpurina. É, é o padrão da play Art para essa coleção dos ursinhos carinhosos e também vem nesse estojinho amarelo. Eu vou tirar aqui a capinha para vocês darem uma olhada que legal essa edição tem uh, é essa edição aqui do, do filme ursinhos carinhosos olha só aqui tem a parte com purpurina muito legal é como eu diz, é como eu digo né pessoal esses DVDs com essas embalagens, essas capas diferentes, eu gosto de trazer para coleção. O próximo é esse aqui que foi lançado pela Universal, que é a coleção Pica-Pau com os desenhos clássicos. Eles foram lançados, eu acho que não sei se são seis ou oito volumes. Eu não encontrei todos nas americanas, então eu trouxe os que eu encontrei. Aqui estava marcando R$16,99, mas eu paguei 7,99 nessa promoção maluca das americanas eu vou abrir aqui para vocês para olharem por dentro como é que é uh, o disco dessa edição aqui vamos abrir o pessoal lá de são paulo tinha encontrado filmes mais baratos por R$ 4,99 em blu-ray mas aqui em porto alegre os estoques deles estavam bem bem vazios e aqui pessoal a edição em dvd do volume 3 e veio esse card aqui também que é do pica-pau filme olha só que legal veio junto eu não sei se as outras edições mostram cards diferente até o papel é bem fininho mas é uma propaganda do filme do pica-pau o filme esse aqui veio com a dublagem também vou tirar esse plástico aqui vamos pro próximo eu vou até procurar aqui que eu tenho outra edição dessa daqui que é o pica-pau volume 4 esse já foi é, uh, 7 não, foi 7,99 também, foi o mesmo preço e foi lançado pela Universal. Vamos abrir, são uh, vários episódios clássicos do Pica-Pau que a Universal lançou. Existiu também uma outra distribuidora que lançou isso, que era aquelas distribuidoras é, de revistas, enfim. Mas esse aqui são os oficiais lançados pela Universal. E tem, claro, a dublagem original, que todo mundo já conhece. Aqui, mostrar o disco para vocês. Aqui, mais uma do Pica-Pau e Seus Amigos. O próximo filme até, estava procurando o Bugsy. Olha só, pessoal. Também 7,99 na promoção. Estava R$16,99. Era até um preço bom, mas eu consegui por 4,99. Esse aqui, lançado pela pela Columba Tristar antes de virar Sony, aqui Bugsy, Warren Beatty e Annette Benning. olha só que legal, vou mostrar aqui dentro, a embalagem tradicional e o DVD normal com o padrão branco e preto, que foram os últimos DVDs da Sony uh, lançados nesse formato. O próximo filme <risos> é para completar a minha sagra minha saga Crepúsculo, pessoal Só faltava esse, eu tenho todos os filmes Não, eu vou confessar para vocês Que eu não sou muito fã da série Na verdade, vi só o primeiro filme Então, ok Achei ok, mas pelo preço Valeu a pena, eu já paguei filmes Do Crepúsculo por um real E eu não queria deixar a coleção quebrada Então eu trouxe esse daqui que finalizaria, no caso já finalizou a minha sagra, sagra crepúsculo em DVD. Eu não comprei em Blu-ray. Então tá aqui o amanhecer. Também pessoal, foi R$ 7,99, foi um pouquinho mais carinho, mas eu consegui deixar ela completa. O próximo são os DVDs dos desenhos do Chaves, pessoal. Como o Chaves proibiu tudo que é coisa aqui no Brasil, a exibição, então eu fui atrás dos DVDs. Eu sei que essa aqui é edição de desenho, mas enfim, eu queria ter também na coleção, porque eu já tenho os DVDs da coleção do Chaves do seriado original. Então eu vou colocar aqui, como eu sou fã mesmo da série, resolvi pegar também os desenhos que inclusive alguns episódios são versões animadas dos episódios do bolanhos uh, Num caso live action no caso de carne e osso eu vou abrir acho que esse disco que veio solto realmente veio solto mas ele está vivo aqui vou encaixar só estava desencaixado então tá aqui chaves aqui, que o volume 1 e 2 eu consegui pessoal o resto não tinha mais mas quem sabe futuramente eu consiga esse aqui é o volume 2 de 14 99. esse daqui eu encontrei por R$ 7,90 também nessa promoção das americanas então vamos abrir para ver os discos por dentro como é que ele está se ele está inteirinho, mas esse aqui não foi solto estava de R$ 14,90 para R$7,90. 7,90 coloque aqui embaixo nos comentários se vocês conseguiram mais barato pelas americanas está aqui o disco Chaves em desenho animado. O próximo filme é um musical, pessoal. Eu consegui, olha só, de 29,99 eu consegui por 4,99. Esse sim foi um super desconto para um DVD musical. Esse aqui, no caso, é, são os shows da Miley Cyrus e por esse preço está super a pena, muito baratinho. Olha só a capa que faz a alusão a ilusão. É, esqueceram de mim. Eu vejo Kevin McAllister aqui, Macaulay Culkin aqui na capa. Olha só que legal, vamos abrir para ver como é que tá por dentro. Olha só, ah, que legal, veio o CD, o DVD e veio também um encartezinho aqui na lateral. Deixa eu tirar aqui para vocês. E vamos ver aqui o encarte colorido deste show aqui da Miley Cyrus. Olha só que legal, bacana, quem gosta, quem é fã também, já deve ter esse DVD na coleção, mas por esse preço, valeu super a pena apenas R$ 5,00 só pelo DVD. Seguindo, eu consegui aquele desenho Lesses, Desenho não, aquele longa LESSE. Esse aqui eu achava que era o clássico, mas esse aqui dos anos 90. Uh, por R$ 7,99 também já está o preço da etiqueta, é o preço que eu paguei mesmo. Antes acho que estava 14,90, que já era até um preço até bom por um filme, vai. Agora, Lessie, vamos abrir, já foi meio aberto aqui, ele tá um pouco desgastadinho aqui, mas acontece, afinal, ah, americanos, você sabe como é que são, né? Aqui, Lessie, o disco, direitinho lançado pela Paramount. Veio extras, não veio? Na dica de extras aqui. Mas tem o um filme, enfim. O próximo filme é a versão estendida de Verdade... Uh... Ou desafio de 27,99. Esse aqui, por isso, também foi por 7,99. Uh, a versão em DVD pelas americanas. Vou abrir aqui para vocês. Esse aqui já tava <risos> semi aberto. Enfim, pessoal, só tinha praticamente poucas unidades desse. O que tinha mais era Imaculada. <risos> tinha muito DVD sertanejo e evangélico, nada contra, mas o que tinha mais de ofertas. A grande maioria dos filmes eram poucas unidades ou uma só. Verdade de Sofírus, eu encontrei esse daqui. Da Blumhouse, responsável pelos filmes, terror de, os filmes de terror atuais, como um a Morte dá parabéns, corra, enfim. Verdade e desafio. Os CDs, todos os CDs lá estavam por R$ 4,99. Qualquer CD. Então eu trouxe esses dois aqui, duas trilhas sonoras, para minha coleção de trilhas sonoras. Eu vou começar aqui com esse da Bela e a Fera, do longa. E as versões é, em português do filme. Vamos abrir para ver como é que é o um encarte ali dentro. Aqui, pessoal, a Bela e a Fera, a parte de trás com a foto da Bela, com seu vestido amarelo. Legal, agora vamos abrir aqui para ver como é que é o CD. Olha só que legal essa artezinha aqui que eles fizeram da Bela e a Fera. Bem legal, eu vou tirar aqui o disco. Então, aqui os dois, naquela cena memorável que reproduz fielmente o desenho, inclusive o longa. Vamos ver aqui o encarte, como é que vieram as fotos, a Bela e a Fera. Acho que vieram as, a letra das músicas, enfim. Aqui algumas fotos da Bela, algumas cenas do filme, né? Bem legal, muito legal a arte desse filme, direção de arte espetacular. Eu consegui vi, ver, vir assistir esse filme no cinema, e tenho aqui na minha coleção em blu ray e agora eu tenho a trilha sonora seguindo aqui a outra trilha sonora de um filme que eu já tenho também são os trolls esse aqui é do primeiro filme que estava de 2999 por 5 reais né 4,99, R$ 5 reais só pelo cd do trolls trilha sonora opa nossa senhora <risos> acontece aqui vem tudo quebrado pessoal mais o cd o cd ele está vivo sem nenhum arranhão isso aqui vou ter que trocar a caixinha porque normalmente cai no chão você sabe caiu no chão essas caixinhas de cristal aqui já já estragam tudo aqui é a embalagem a parte da frente né da capinha com todos os personagens coloridinhos muito legal até cada cada folha cada página é um personagem uma cor de fundo muito legal a arte gráfica bem legal esse desenho também a trilha sonora também então foram esses os discos pessoal e agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês conseguiram comprar nas americanas? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos nos vemos no próximo, até lá!